Bem, hoje a gente da Red está com essa Z750 aqui. Acabou de chegar a moto praticamente. A gente vai fazer a troca dos acessórios dela: sliders, manoplas, peso de guidão, manete. É uma Z750 2011. A moto está rodando legal, redondinha, afinadinha. Escapamento a gente vai manter. O slider original que estava aqui é um T Force tá bem detonado do outro lado tá preso por um por um parafuso com certeza já sofreu umas quedas esse slider então guarda bem esse esse visual aqui de antes para a gente ver como vai ficar depois com os acessórios da própria bom então aqui a gente tem a placa caixa dos acessórios Procto sempre quando necessário acompanha o manual de instalação dos itens tá é muito importante. Agora vamos começar. Aqui ó, ó o radiador, protetor do radiador. Então. Esses são os resinados, são os adesivos que vão no tanque. Aí aqui começa. Manete, peso de guidão, F1, lindo que tá, a escolheu tudo isso daqui é uma cortesia nossa para ele biquinho de válvula da roda tá, a roda dela é preta né? então vai ficar vai chamar bastante atenção desse biquinho combinando com todos os acessórios continuando manoplas slider de roda dianteira F1 Dá pra focar aqui Foca, foca Aqui meu amor, foca é que coisa linda Tá As manoplas aqui Sim, a gente tem Tampa de óleo E a tampa do fluido Esse é o do, do fluido dianteiro Tá O, de, o traseiro não tem o, tra o traseiro, desculpa, o dianteiro não tem o micro slider da balança Está aqui Esses é itens são das manoplas Para troca dos cabos Vou Tomar cuidado para não cair aqui Vem bem embaladinho Para não riscar E aqui a gente tem os retrovisores né? Pai de retrovisores Cinco pontas E o slider F1 Brabo Isso é sinistro ah, e esse é o, o da Z750 serve na Z1000 de 2008 e 2009 É o mesmo tá? A gente vai fazer um trabalho bem bacana Tem que ter a chave Allen tá? para poder instalar Então tem que ter atenção para isso Bom, vamos começar Vamos começar dos, dos mais complexos para os mais simples Porque tem alguma, a maioria dos itens são só tirar um e colocar o outro Agora a manopla, o slider principal o slider de roda ele requer uma atenção especial para poder fazer a instalação. Nada de outro mundo, mas requer uma certa atenção. Não é só tirar um e colocar o outro, né? Desrosquear e rosquear. Uma hora depois. Uma hora depois...